Meu nome é Josi e eu sou do blog Alfinetadas da Moda. Se você não é inscrito aqui no canal, já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se para toda vez que eu postar os vídeos, você receber a notificação. E não esquece de ativar o sininho. Muita gente não está recebendo notificação porque tem que ativar o sininho, tá? Então aí eu posto o vídeo e você não fica sabendo. Bom, gente, hoje o vídeo é mais um vídeo de recebidos lá do Saia de Saia. Já vamos começar com projetos aí, outono e inverno, né? Eu sei que tá calor ainda, mas já vamos começar pra ir adiantando. E aí, aí dos projetos outono e inverno, eu sempre vou fazer uma peça ou outra que dá pra gente usar aí quando fizer mais calor. Mas, o um detalhe, é os tecidos que eu escolhi, mesmo sendo peças outono e inverno, dá pra usar numa meia estação, Tá? A não ser esse daqui, que esse aqui já vai ser um pouco mais quentinho, então já não dá, esse daqui já é um pouco mais pro frio mesmo. Mas esses dois aqui, dá tranquilo pra usar numa meia estação aí, num dia que tá um ventinho, tá? Então dá tranquilo, pra quem trabalha em ar-condicionado, então foram essas as minhas escolhas lá do saia de saia. Vou mostrar tecido por tecido, vou falar mais ou menos o que eu tenho em mente aqui, o que nós vamos fazer, Tá? Lembrando que o Saia de Saia é uma loja, ela, eles têm loja física, loja online e dá pra comprar pelo WhatsApp. Eu vou deixar passando aqui na tela o WhatsApp da Baby, gente, ela responde vocês super rápido, ela tira foto, é um amor a Baby. Tá postando o WhatsApp dela aqui, pra quem quiser entrar em contato pelo WhatsApp, tá? Quem quiser conhecer a loja física, vale super a pena, porque tem muita coisa, eles não vendem só tecidos, além de tecidos, aviamentos, eles vendem roupas prontas, eles estão com uma coleção, uma coleção linda de, de peças de roupas prontas, então se você não sabe costurar, vale a pena dar uma passadinha numa das lojas físicas, que fica uma em Sorocaba e a outra fica em Monte Alto. Se você não mora perto, não tem problema. Como eu disse, eu não sou, nem eu não moro em nenhuma dessas lojas, eu sempre pego tudo pelo WhatsApp com a Baby, então, tá? Por isso que eu falei pra vocês que ela atende vocês super rapidinho. É, eu pedi foto pra ela, ela manda foto das cores que tem, tá? Então, pode mandar aí pra ela, que ela tem um atendimento muito top. É, toda semana chega novidade lá no, no Saia de Saia, então, tipo, né, a gente fica perdidinha no que pegar. É... Vamos lá, então, eu vou mostrar os tecidos um por um, lembrando que as cores que eu escolhi não precisam ser necessariamente as cores que você vai escolher, tá? Que nem este daqui eu sei que tem três tons, tem o rosa, tem o azul e tem o branco, meio off-white, né? Eu peguei o rosa, aqui não tá mostrando tanto por causa das luzes, mas ele é um rosa bebê. Vem super bem embaladinho, eu nem tirei da embalagem pra mostrar pra vocês. Já veio tudo no saquinho, super cheirosinho, chega super rápido. Elas enviam pelo correio pra todo o Brasil, tá? Então, chega super rapidinho. Agora, eu vou tirar do saquinho e mostrar pra vocês aqui os tecidos mais de pertinho. Bom, vamos começar por essa pele. Deixa eu desligar aqui a luz pra ver se vocês conseguem enxergar a cor real. Melhorou, tá vendo? Ele é um rosa, um rosa bebê. Ele é super lindo e, ó, do avesso dele é assim. Então, a gente vai colocar forro. Eu vou fazer um tal tá super em alta esse tipo de tecido, essas peles, esses casacos, né, com esses tecido mais fofinho Então, pra fazer de forro, eu peguei este setinho aqui, que, gente, esse setinho aqui tá, tá muito diferente, eu não sei que tecido, que cetim que é, mas ele, nossa, ele, ele, nossa, ele tá muito lindo. E ele também é um rosa, tá? Eu vou, dá pra vocês verem, não tá dando pra ver. Eu vou mudar o formato, vai ficar um pouco mais escuro, mas só pra vocês conseguirem enxergar, enxergar a cor real do tecido. Olha, eu apaguei, então, as luzes e mudei o formato aqui da câmera pra vocês conseguirem enxergar a cor real, tá vendo? É tudo um rosa, ó. Tá vendo? Deixa eu acender uma aqui, ó. Pra ver aí, agora sim, ó. Esta tá bem mais próximo da cor real do que do, do outro jeito que eu tô gravando, tá vendo? Então, este daqui a gente vai usar de forro, porque, né? Olha só, o casaco, como que ficaria do outro lado? Ele não é duplo, então a gente vai usar esse cetim aqui como forro, tá? O cetim, ele não tem elastano. Eu peguei 1,60m desse cetim. E essa pele, ela tem elastano, tem bastante elastano, tá? Então isso vai ajudar, eu peguei um tecido sem elastano, justamente pra dar uma estruturada na peça, entendeu? Por quê? Porque eu quero que ela fique mais... É, eu não quero que ela fique, né, esticando, esticando, eu quero que ela tenha aquele, aquela vestibilidade, né, que de esticar, né, pra gente ficar confortável, mas eu não quero que ela fique, né, toda meia molengata, porque essa, esse tecido aqui, ele é bem molinho, então, um tecido que ele não tem elastano, ele vai dar uma estruturada na minha peça, por isso que eu peguei um tecido sem elastano. Mas, se você quiser que fique bem confortável, você pode pegar até uma malinha pra colocar de forro aqui, tá? Este daqui eu tenho 1,70 e esse daqui eu tenho 1,60. Eu peguei menos porque eu, eu, não, eu estava pensando em não colocar na manga, não sei ainda se eu vou colocar na manga, por isso que eu acabei pegando menos, Tá? Aqui a gente vai fazer, então, um casaco. Vou deixar passando a foto aqui pra vocês. Eu não sei se vai dar pra mim fazer com a touca a quantidade de tecido que eu peguei. Se não der, eu vou fazer um casacão. Casacão não, é né? Um casaco. É, se der pra pôr a touca, eu vou fazer com a touca. A princípio, a intenção é sim colocar essa touca do jeito que tá passando a foto aí pra vocês, tá? O próximo tecido também tem Várias cores, gente, tem, tem várias, várias. Entra lá no site que esse daqui tá disponível no site, aquela pele. Vocês não, não vão encontrar no site, então, manda um WhatsApp pra Baby, tá? E esta malha aqui é uma malha tricô, e eu acho muito bacana, né? Porque, tipo, já vem pronto o negócio. Olha de pertinho como ele é. Eu peguei no cinza escuro. Ele tem elastano, tem um metro e meio. Mas, gente, eu achei, né, que ia ser transparente. Então, eu tinha pegado pra fazer uma blusa, tal. Tá? peguei só um metro e meio, mas não é transparente. Gente, isso daqui, pra fazer um conjunto de calça, blusa, ia ficar show. Ia ficar show. Então, só que eu só tenho um metro e meio. Não vai dar pra fazer o conjunto, mas, gente, ia ficar maravilhoso. Um conjunto, ele não é transparente, tem bastante elastano, Tá? Que nem eu falei, dá pra usar aí numa meia estação, porque ele não é grossão. E a gente vai costurar isso daqui na máquina, vai né? Dá pra costurar na máquina reta, dá pra costurar no overlock. E você fica com uma, uma blusa de tricô. Eu já, eu já trouxe aqui pra vocês um tricô bem mais pesadão lá do saia de saia, que a gente fez uma blusa com uma golona, né? Não sei se vocês lembram. É um tricô bem pesadão aquele lá. Não é igual, esse daqui é bem diferente, tá? Mas dá pra costurar na máquina normal, tá? E o próximo e último tecido, que também tem muitas opções de cores, é essa malha lurex, que eu estou, assim, encantada com essa malha lurex. Gente, vocês não têm noção do brilho disso, sério, vocês não têm noção, olha isso. Não é transparente, tá? Eu também fiquei chocada, porque geralmente malha lurex, elas são transparentes, né? E essa daqui não é, a qualidade dela é top, tem elastano, né, como eu disse, é uma malha e tem muitas cores lá no site, eu peguei esse tom de rosa e, gente, eu tô até perdida porque eu não sei, olha, é sério, eu tenho 1,80m desse daqui isso aqui eu peguei 1,80m e eu nunca vi uma malha lurex de tão boa qualidade, eu estou passada com a qualidade dessa malha, quero fazer um projeto bem bacana, porque, gente, até calça dá pra fazer, nossa, uma calça de hum. com esse brilho, sério Olha, tô pensando seriamente em fazer uma calça, viu? Não sei, mas uma calça com esse brilho ia ficar show, hein? Vocês não tem noção do brilho, não, aqui não consigo mostrar pra vocês o brilho real. Deixa eu apagar um pouco as luzes. Vocês viram quando eu apago, ó, e acendo? Gente, brilha demais, é muito linda essa malha, eu amei. E tem muitas cores, já queria uma de cada, né? Bom, então estão aqui as minhas escolhas lá do Saia de Saia, a gente vai fazer os projetinhos aí, então já corre, porque, gente, eu falo pra vocês, não fica esperando eu vir com o projeto pra comprar, porque depois acaba, vocês ficam reclamando, vocês mandam mensagem pra mim, ai, ah, você postou o vídeo, mas não tem mais o tecido, por isso que eu falo, já corre lá, compra, porque eu vou fazer, eu vou trazer os projetos, tá? Tá? Se vocês tiverem sugestões de projeto, de peças, mandem pra mim, pode mandar por e-mail. Quem for lá do grupo do WhatsApp, pode pôr as fotos lá no grupo, tá? É, a única peça, a única coisa que eu tenho certeza que eu vou fazer já, que eu já sei o modelo, é com esta pele. Então, se vocês tiverem sugestões, sugestões para, aquelas outro, para os, dois, os outros dois tecidos ali, pode me enviar, tá? Que se eu não tiver aqui no canal, quem sabe, né, a sua peça não pode ser escolhida aí. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, é só me deixar aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também tem todos os links do Saia de Saia. Inclusive, tem o um Instagram deles lá, que é onde a Lu posta tudo, as novidades tudo em primeira mão. Então, vale a pena seguir, tá bom? É só clicar na setinha aqui embaixo que aparece todos os links pra vocês. Clicou, já vai direto pro site, já conversa direto com a Baby, já vai pro Instagram, pro Facebook, tá certo? Bom, pessoal, então espero vocês no próximo vídeo, aonde a gente vai estar fazendo uma dessas peças aqui.